Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila e eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho com vocês a respeito do esportes e da sorte, tá? É uma casa de apostas né, online que tá sendo muito falada, tá em alta então assim, muitas pessoas estão em dúvida querendo saber é, se realmente vale a pena, né, se realmente dá resultado, dá pra ganhar dinheiro dessa forma, então eu decidi gravar esse vídeo hoje, tá? Pra explicar pra vocês aí como foi a minha experiência, tá? Se realmente vale a pena se eu continuo utilizando ou não, tá pessoal? Então assim, fiquem até o final do vídeo, porque vai ser um vídeo rápido mas eu tenho certeza que essas informações vão conseguir te ajudar aí a decidir se vale a pena, vocês está cadastrando, né, no Esportes da Sorte, tá? Bom pessoal, já tenho um tempo, tá, que eu conheci essa casa, tá, de apostas online. É, existem outras também, eu não conhecia, né? Eu acabei conhecendo essa pesquisando na internet por renda extra e assim eu fiquei interessada porque eu vi uma oportunidade, ali, de eu conseguir fazer uma renda extra, tá, pessoal? Mas, assim, infelizmente Eu não tive muita sorte, tá? E é, eu não recomendo que vocês Utilizem, tá? Hoje eu tô Ganhando dinheiro de outra forma Mas, é, na época Eu realmente tava precisando E o que foi um ponto ruim, assim, pra mim É que nessas casas de esportes Você precisa colocar dinheiro, né? Você precisa investir um valor ali Então, eu já não tinha, né? Eu já não tinha Muito dinheiro, eu tava precisando fazer Multiplicar o dinheiro, então eu peguei Ali uma parte do valor, coloquei Fiquei, fiquei naquela tensão, né? Com medo de não conseguir, de perder. E a gente sabe que essa parte emocional também acaba atrapalhando, né? Então não demorou muito, eu não ganhei nada e fiquei no prejuízo, tá, pessoal? Então, assim, a minha experiência não foi das melhores, tá? Então eu realmente não recomendo justamente porque é algo que você precisa colocar o seu dinheiro, tá? E, pessoal, é, casa de aposta é assim, pra alguém ganhar... Muitas pessoas perdem, né? E no final, quem ganha mesmo é a própria casa de apostas, tá? Então, assim, pensem bem, fiquem atentos, tá? É, eu vou deixar como dica pra vocês o método que eu estou utilizando hoje, tá? É um método chamado Instamoney. É, e qual que é a grande vantagem? Você não precisa colocar dinheiro, ficar arriscando ali, né? Colocando dinheiro pra apostar. Não, você vai ganhar de acordo com o seu trabalho, tá? Basicamente, a gente é, curte fotos, vídeos no Instagram. Faz, faz o que a gente normalmente já faz ali no Instagram, tá? Só que a gente ganha dinheiro para fazer isso. É, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo é, o link, tá? Do site oficial do Instamoney. Então, se você quiser conhecer, saber como que funciona, acesse o site porque lá tá tudo bem explicado, bem detalhado, vocês vão conseguir entender, tá? Mas, basicamente, só para resumir para vocês, é um aplicativo, tá? Que a gente instala no celular, ele vai pedir para você fazer login com a sua conta ali do Instagram, tá? Eu tenho uma segunda conta que eu estou utilizando para fazer isso, mas você poderia, por exemplo, usar a sua própria conta. E aí aparecem fotos, vídeos é, Pra você curtir, tá? Então você vai curtir, de repente comentar Compartilhar, lá vai estar tá falando o que você precisa fazer Só que assim, pessoal É um método que realmente dá certo, tá? Porque em um mês eu consegui ganhar reais, tá? É, e tem pessoas que conseguem fazer mais Eu geralmente tenho o dia a dia mais corrido Vou cuidar da casa, vou cuidar de criança Tem dia que eu só paro no final do dia E mesmo assim que eu consegui, tá? E o melhor de tudo, eu não precisei colocar é, Nenhum dinheiro lá, né? pra postar, então fica a dica aí pra quem tá realmente atrás de uma renda extra, tá pessoal? É, claro que eu queria estar fazendo esse vídeo pra trazer um feedback positivo né, a respeito dos esportes da sorte mas essa foi a minha experiência, tá bom pessoal? É, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Um abraço e até mais!